E aí, galera, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo de Days no canal para vocês, família O seguinte, bom, é, na última missão a gente fez a, a missão de retornar aqui pro Iron Mike é, A gente foi lá e fez a missão pro... pro O'Brien A gente fez a missão pro O'Brien, ajudou o Bruiser que ele tava precisando ali, tava bem ferradão, né mano então, agora eu acho que não tenho mais nada pra fazer aqui, porque quem me dá as missões são ela. E aqui ela tá dizendo que não tem nenhum trabalho pra mim. Acha que daria pra plantar por aqui? Tabaco? Tá tá Deixa eu pegar aí pra frente, vamos caminhar. Vamos ver onde a gente vai encontrar uma missão. Então, tem alguma coisa que eu não sei. Tá criticando tá, a, a gente pra. Minha Deixa eu ver aqui. Ah, vou falar com um o Iron Mike. Vamos lá então. Dick? Eu tava. pensando sobre o que você disse. Sobre fazer alguma coisa. Fazer diferença para que pagar o acampamento. Tô ouvindo. Você tem uns minutos. Eu quero te mostrar uma coisa. Tá, eu acho que posso te dar uns. Fazer de. Demorou. Vamos lá então. Eu quero te mostrar. Eu acho que posso te dar uns minutos. Eu quero te mostrar. Eu acho que posso te dar uns minutos. Eu quero te mostrar. Eu acho que posso te dar uns minutos. Filho. Vamos lá então. Preso na lama daquele lado. Quando foi a última vez que você subiu lá? Mais uns anos, acho. Quando eu era criança, a gente vivia naquela caverna. Meu velho se considerava meio geólogo. Parece que tem alguns frenéticos presos na lama, no caso. Pois é, pelo jeito. Aqui, deixa que eu cuido deles. Preciso ah! ah! disso. É, tava dizendo alguma coisa. Beleza. Ha! Beleza, eu acho que o Esquizo achou um cara novo para esse trabalho. Você sabe o que o Esquizo pode fazer. Enfim, como eu tava dizendo, ele passava horas falando sobre como essas cavernas se formam quando o fluxo de lava seca por fora, mas o centro derretido continua fluindo igual um rio enterrado. Tem as cavernas grandes que atraem os turistas, tipo ametólios aí em cima, mas tem muitas outras espalhadas por aí. Vai agora. Cara, ficou muito massa, cara. Ficou muito da hora esse jogo. Ok, ok, estamos chegando na rodovia. Precisamos ficar quietos. Olha o bando, galera. Meu... Ok, se abaixa, se abaixa. Meu Deus! Foi pra isso que me trouxe aqui? A sentir o fetor de um bando de frenéticos? É. Ok, ok. Não, vem comigo. Peraí, peraí, peraí, aí. Te seguiram onde é que a gente vai? Você vai ver. Ih, é. cheguei, Será que vai Se abaixa. C... C... Siga a ordem. Que merda que a gente está fazendo, Dick? Não me parece ser muito esperto, mesmo por um vagabundo. Espera aí, espera aí. Você lembra que me contou como os turistas vinham aos montes da Califórnia no verão, entupindo a rodovia 97 e a I-5? Cara, eu acho que a gente vai enfrentar esse bando. Né? Em julho, as pessoas fediam tanto quanto esses frenéticos. Bom, você eu tinha razão sobre uma coisa, esses frenéticos, tempo. os grupos grandes que o pessoal chama de hordas. Acho que são o é um motivo da gente não conseguir reduzir o número deles. Como assim? Pensa, cara, faz mais de um ano que eu tô rodando pela merda caçando recompensas. O Boozer também, a Rick, o Esquizo, mais um pessoal. Quantos frenéticos acha que eu já matei? Alguns. Alguns. Beleza, mas a quantidade deles nunca cai. Onde você quer chegar? Toda noite tem um fluxo constante dela, subindo e descendo a rodovia de Santiago. Milhares de frenéticos entrando no vale do Lago Lost, pelo norte, nas casqueiras. E acha que eles vêm da Califórnia? A rodovia está fechada. Ninguém foi ao sul do desfiladeiro de saint em anos. Não está fechada para as hordas. Os frenéticos são o motivo da lista fechada. Enfim, o que eu quero dizer é que as hordas entram toda noite. Não tem nada que a gente possa fazer para impedir. Cara, bom, a gente vai desviar. Acho que acredito que a gente vai chegar lá na montanha antes deles ou... Longe deles. Espero que a gente não tenha que enfrentar essa ordem, mano. Então a gente está bem ferrado. Isso você tem razão. Perdi muitos homens tentando na época. É, eu sei. Eu tava lá. E toda horda que passa deixa uns perdidos. Ou acontece alguma coisa e ela se desmancha. E aí é frenético por toda a parte, até o horizonte. Cara. Você não precisava ver para saber que eles estão por aí. Se a gente descobrir um jeito de impedir as hordas de passarem, talvez a gente consiga um avanço, reduzir os números deles. Aumentar a segurança. Liberar mais áreas para plantio e irrigação. Isso. Então, como a gente faz isso? Você sabe muito bem que não dá para encarar uma... Como é que foi que você chamou isso? Uma horda? É assim. Puta que pariu. É. Eles ficam lá dentro o um dia inteiro hibernando. Sei lá o que os frenéticos fazem. Quer dizer que você está pensando em... É? Explodir a porra toda Coloca a dinamite ali, ali e ali Derrubamos uma montanha de rochas e lacramos essa merda Beleza, vamos prender umas centenas lá dentro Que diferença não, faz? Você não entendeu Se fecharmos a caverna, talvez eles não tenham onde dormir Ou talvez a trilha de mijo e merda seque envelheça e os outros parem de vir Beleza Beleza, você conseguiu minha atenção. Ok, vamos vamos voltar. Acompanha a até o acampamento. Beleza, meus joelhos já é esquentaram um pouco. Vamos ver se você consegue acompanhar. Tá, ok. É então, Me explica. Como que andar pela merda te transformou num especialista em frenéticos? Passo o tempo livre seguindo eles, vendo como eles funcionam. Não exatamente. Como sabe de tudo isso? Sobre o que a Horda vai fazer? Onde eles dormem? Uns dias atrás, eu estava rodando ao norte da cratera bel quando um helicóptero passou. Um helicóptero? Mas que merda! Me escuta, era um helicóptero preto. Um dos helicópteros da Nero que ficavam voando por aí o tempo todo quando a merda tava rolando. E você vê um voando. Eu segui os caras, roubei um rádio deles. Tô tentando seguir o rastro deles, ver se tem alguma base por aqui. Suprimentos. Caralho, tipo, pra ver se o governo ainda existe, tá entendendo? Eles estão por aí fazendo algum trabalho de campo nos frenéticos, Pobre estudando você. eles. Eles têm recursos para fazer isso, enquanto a gente tá aqui passando fome, lutando para sobreviver. Eu segui eles até as cavernas da gruta. Sabe onde ficam? Sim. Eles tinham sensores de movimento, medindo quantos frenéticos usam a caverna durante o dia, e... Mike, eram milhares. É mesmo. Eles disseram que todos os frenéticos da área de Cascade, ao sul do Lago Crater, e ao norte da Pedra Smith, todos eles usam essas cavernas vulcânicas para hibernar. Então, se a gente explodir as cavernas, talvez sobrem menos deles para incomodar. É. Boa ideia. Vamos explodir as cavernas. Vamos ver o que vai dar. Nossa, mano, certeza Aí, que dá. Nós vamos Essa ficar. sua ideia, ela faz sentido, mas... para um trabalho desses, vamos precisar de bastante TNT. Você queria ajuda para deixar o Lago Lost mais seguro. Esse é o jeito. Legal, legal, escuta, tenho que fazer umas coisas, ok? Mas me encontre na ponte daqui a alguns minutos. Sei onde conseguir isso. Ai, ai, é galera, agora o negócio vai pegar preço. Saint John! Você tinha que estar na fazenda uma hora atrás. O cara disse que tem uma pátia esperando. Pois é, esquiso. Então, eu tô ocupado. Sabe, o Iron Mike e eu estamos justamente saindo em uma missão. Você e o Iron Mike? Você vai pra lá hoje mesmo. Ou você e o teu namorado maneta vão ser jogados na merda. Tá me ouvindo? Sem nem piedade. É, tá beleza. Eu vou dar um jeito nisso. Desligo. Ah, o que eu tava fazendo quando o mundo acabou? <risos> Esse esquizo é Posso muito... Posso ajudar? Jogado, não. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que eu tenho que fazer. Tá pronto? Aonde nós vamos? Dessa vez você vai ter que confiar em mim. Demorou? Vamos lá então, Iron Mike. Bora. É, Mercúrio ou coisa do tipo Isso aí, Sinabrio! Eles extraíam mercúrio do Sinabro O pessoal do leste acha que tinha minas de ouro e prata por aqui Mas não No começo do século XX, Sinabrio valia mais que ouro Para alterar a mina, você precisa de dinamite para expandir Abrir novos túneis, limpar desabamentos, essas coisas e, dinamite, tinha que ter um registro na cidade e manter cópias das chaves de todos os depósitos na secretaria. Espera, o tribunal municipal? Onde fica isso? Achei que você sabia. É no velho prédio federal. O velho prédio federal? Lá no campo Sherman? Jesus, Mike, mas... mas pra quê? Você me disse... disse que nunca mais ia pisar naquele lugar. Eu disse? Não lembro. Você estava bêbado. Foi quando... Joe foi morto. Eu te disse por quê? Não. Aqui. Vira aqui! É aqui! É, agora eu vim mesmo. Eu tenho que virar aqui. É... Mike, ah. esse lugar deve estar lotado. Eu não acho que seja uma boa ideia. É. Se o tempo não mudar, estaremos seguros. Legal. Aquilo ali. É o antigo prédio federal. É pra lá que a gente vai. Não, vamos procurar entrar. Não entra nas portas. Anda, a gente tem que vir pra cá. Aonde nós vamos? Vem comigo. A chave vai estar com o secretário. E, e você sabe onde ele está? O, onde o corpo dele está? É, acho que sim. Soube o que aconteceu aqui? Sim. Todo mundo morreu. Homens, mulheres, crianças. Quase ninguém escapou e você foi um deles, né? Só dois escaparam. Eu e a Mora. Não foram os frenéticos que pegaram a gente. Como assim? Que a gente vai se estrepar aqui, mano. Ai oh, meu Deus. Que merda é essa, Mike? A munição acabou. em duas semanas. Duas facções pediram uma trégua. Um encontro. Bem aqui. Ah, sabíamos o que ia acontecer. Sabíamos o que ia acontecer e nos preparamos. A luta... não durou muito... mas foi feia... merda. Ah, você pode ver o que fizeram. Como eu disse... Duas pessoas saíram vivas da cidade depois de tudo. E tem dias... que eu queria muito não ser uma delas. O comissário está ali com roupa de Mauricinho. Pega a chave pra gente poder sair logo daqui. Você não tá nem aí pra fechar as cavernas. Você me trouxe aqui. Me trouxe aqui porque queria que eu visse isso. Não é verdade. Beleza, pegou a chave? Vamos pegar os mapas das minas, como eu disse, e vamos arranjar dinamite mais do que suficiente pra fechar todas as cavernas do vale. Mentira. Mas tem razão em uma coisa. Não me arrependo de você ter visto isso. Não tô te entendendo, Mike. Eu tô falando da guerra que tá caminho com os Reapers, essa que o esquizo quer tanto. Você acha que ele liga para quanta gente vai morrer dos dois lados? Deixa para lá. Vem, vamos acabar com isso. Vamos, então. Eu vou ter que ir agora. Ah. Ah. Hum. Achei a porta. O lugar está bem fechado. Anda, precisamos descobrir como subir. Vá até o escritório do comissário. Que cheiro de coisa morta aqui dentro. É... Largatichas. É, já senti ah, o deixa cheiro. Eu ver. Encrenca. Nunca gostei muito de crianças. Elas sempre me davam nos nervos. Era uma das feridas no meu relacionamento com a minha Elizabeth. Que Deus a tenha. Você não gostava de crianças, e eu achando que você gostava de todo mundo. Não gosto de quase ninguém, na verdade. Mas eu tolero bastante. Até vagabundos, espertinhos. Boa. Ok. Beleza, é isso aí. Agora temos os mapas de todas as minas mostrando onde guardavam a dinamite. Beleza, vamos nessa. Ah, ouviu? Sim. Tá esperando alguém? Não, posso contar com você. Ei, eu não gosto de arranjar encrenca, mas. Acabo com ela se for preciso. É, eu acho que a gente vai sair Fica atrás de mim. Aí, eu sei me cuidar sozinho. Eu não disse que não sabe, mas lembra da última vez que você veio pra merda? Como eu disse, vou ficar atrás de você. Ok, agora sim. Mais munição. Se abaixa. Pode deixar. Frenéticos. Vão atrair a cidade inteira para cima da gente. Se esconde, Ney! Né? Deixar. Mais uma recompensa. Ok. Agora sim. Deixa eu embaixo. Eles estão fazendo um trabalho duro pra gente. Vamos. Você tá indo, caralho? Mata-se! Raltou demais. Vamos. Vai, tô vendo. Como foi? Acho que tá ok. Você vai adorar isso aqui! Jesus, que confusão. Você sabe por que ninguém visita o campo Sherman? Já é de descobrir que você tá aqui se arriscando desse jeito, ela vai ficar puta. É. Olha Eu faço ideia. Sobre os Reapers, o que você queria que eu visse aquela merda? Sabe, Dick, eu sempre achei você meio parecido comigo, naquela época. Como assim? Você tá pouco se fudendo. Ah, você se importa com seu amigo, não quer ver ele morrer. Mas comigo? Qualquer outra pessoa na porra do planeta? Eu acho que não. Quem se importa com os outros acaba morto. Pois é, tem razão. O problema? Quem não se importa também acaba o que as pessoas de bem do campo Sherman fizeram foi parar de se importar com qualquer um, menos eles mesmos. É fácil matar uma pessoa quando ela é só um pedaço de carne parada entre você e o que você quer. Eu esqueço que abataram os rippers porque ele acha que eles não são mais humanos. Eles não contam. Eles estão pedindo ele de ter o que ele quer. Bom, oh, eu não entro nessa. Comigo não. Desse jeito, velho Sabe, o Esquizo ele me pergunta por que eu sou pacifista. É assim que ele gosta de me chamar. Ele. Uh, ele acha que todo mundo vai morrer. E aí, Mike? Será que vamos todos morrer? Os frenéticos não vão durar para sempre. Então, quando eles se forem, vamos precisar de gente por aqui para recolher os cacos. Ei, olha só. Ei, ei. Eu não gosto do Carlos e dos Rippers, muito menos da Tucker ou, ou do Copland e o, o clube de paranoicos dele. Mas olha aqui, a questão é, Dick, eu não vou me esforçar para matar nenhum deles. Já tive minha cota de matança. Mesmo se o Carlos vier atrás de você? Vou manter minha trégua. Pode apostar. Pessoal, então, aqui, ó, receita de fabricação de Atrator. Ah, essas bombas aqui são massas. É, essa bomba é são muito boa pra... ...por que você explodir a assim. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, então, com o vídeo de hoje, beleza? No próximo vídeo é... Mike, eu não aceito a aposta. A sua trégua não vai durar. Pois é, uma vez que na vida eu concordo essa com essa os Kizmos. Os Reapers, tá eles pra pra não são humanos, pabril, não mais. Mas isso somente no próximo episódio, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, beleza? Compartilha com teu amigo, hein? mostra com teu amigo, teu irmão, enfim, galera. Me ajuda aí a é, conseguir distribuir esse, esse conteúdo aí para o maior número de pessoas possível, beleza? E cara, se você gosta e quer apoiar esse trabalho aí, me segue nas redes sociais que eu passando aqui embaixo, amiga, beleza? Inclusive lá no Instagram. Porque no Instagram eu sempre tô com a gente, tá? então se quiser trocar uma ideia comigo, manda eu mensagem Eu trabalhava lá, que com uma protetora dos animais. Na a gente tinha e uma salinha e um caninho me perto segue de cisne. página do Facebook, galera. Logo hum, mais, eu um quase topo. todos tinham. Alguns tinham donos que apareciam de vez de em quando. Jogos aí. É, Facebook, eu. Mas isso vai um dos caras trouxe uma cola doente. Era uma cadela linda. Mas se quiser fortalecer a página lá, me segue lá também, beleza? Eu vou indo não dava nessa, pra galera. deixar Valeu ela entrar. Mas o veterinário não tinha lugar pra uh, ela,